E aí Clunha Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Cult of the Lamb um sensacional aí para PC e todas as plataformas a gente vai jogar um pouquinho, baixar uma demo vamos ver qual é que é está sendo... estão falando muito bem, está em português ainda bem vamos lá esse jogo ele tem uma temática meio, meio braba Se eu não me engano, você tem que fazer um culto. Uma culto não. Uma seita religiosa. Né? Isso aí. Por que é meio brabo aí a temática. Deve ser os falsos deuses. Ajoelhe-se para o sacrifício Asimna. Diante de nós está o último de sua espécie. Caçamos todos os outros e ceifamos sua vida. Com esse sacrifício final, a profecia será impossível de ser cumprida. O de prejuízo lá embaixo será condenado à prisão perpétua. E a antiga fé será preservada. Ah. E aí? Legal. Eu, gosto de... Eu gosto quando conta a história assim Você participa É um ponto positivo Aquele que espera Aproxime-se, não tenha medo, apesar de você ter morrido ainda é útil para mim Aqueles bispos tolos pensam que poderiam esconder você de mim na morte Em vez de te enviar diretamente para mim Devolverei a vida a você, mas terá um preço Tudo o que peça e comece um culto em meu nome Estamos de acordo? <risos> Sim, certamente. Não tem muita opção. Oh, legal, hein? é atacar rolamento escriba, legal oh, legal, eu não esperava por isso, eu achei que era um negócio mais de estratégia a hora, hein Pro próximo, né? Vamos um, um por um. A gente tá jogando a demo. Ratal. Não tenha medo, eu sou o Ratal. Já fui ao um receptáculo com você, mas aqueles dias foram levados pelo vento. Enviado para te guiar, mas essas terras da antiga fé estão sob grande perigo. Fui instruído a te levar para um lugar seguro. Continue pela floresta e a saída está logo à frente. Estarei por perto. Dá é para quebrar tudo, cara. Que legal. Pera aí, vamos um pela flor. Então, o caminho é. O caminho é marcado certinho. Ó, oh, legal, cara. É um vogue-like. Esquive para evitar danos. Tivemos um trem, inventário, moeda, itens, da ah, hora. quebrar tudo para ver se. Se dropa alguma coisa aí no meio Estão explorando, é, é bem. É... Puta, é bem legal. Por <risos> enquanto, tá bem legal. Tem um passarinho aí já tem derrotado ele, né? Parece que eu ainda não sei onde está o HP do bichinho nosso Moeda Eu vou dar uma esticada aí na tela, porque tem uma mensagem embaixo de... O bicho é muito forte, filho, é doido Eu acho que não vale a pena quebrar tudo que está na tela, não. Viu? Olha que bonitinho. Não, é bonitinho. <risos> Carneirinho. Não! Estamos quase seguros, mas vezes juntam a pobre alma presa. Presta a ser sacrificada. Quando a resgatar, ela não terá escolha senão juntar-se ao seu novo culto. Oh, voador os bispos antiga-fé, de pedimos que vocês aceitem o sacrifício dessa alma miserável. Ei, quem ousa interromper nosso ritual e violar o solo sagrado? Essa aqui é tipo uma arena. Oh, tadinha, ela está com medo. Vamos resgatá-la. É, não sei se esse é o tipo de resgate que ela estava esperando né, a gente mandou ela direto pro submundo Uma coelhinha Será que é só isso, Ademo? Chegamos a um lugar seguro, você foi muito bem, a coroa vermelha permitirá que você use as marcações no chão para se transportar por grandes distâncias Te levarei até um tempo em ruínas e você poderá começar o seu novo clube, te encontrarei lá Beleza. da hora, heredes derrotados. O que, que isso significa? Quatro minutos, certinho, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui, falar com o Ratal. Essa terra santificada que já foi minha agora é sua Essa ruína aqui desmorona e será o local de seu novo culto Temos muito o que fazer, começamos doutrinando essa pobre alma no abraço caloroso do seu culto Seguidos podem. peraí Seguidores podem coletar recursos para você Ordene que esse seguidor colete madeira ou pedra ah, Legal hein Doutrine o um novo seguidor Tá rezando, viu? que bonitinho. também ao seu curso de segredos e ensinamentos fielmente. Atualizar, escolher forma. O que é isso aqui? Eu posso mudar a forma dele? Da hora, hein? Escolha variação: aspecto, zelo, frágil. Então, vamos manter a forma dela, né? Doutor treinador. Cortar árvores. Olha que legal. Nas, mão... Nas suas mãos o nosso culto ficará mais poderoso, mas seus seguidores não vivem apenas de orações. Eles também precisam comer. Junte os recursos necessários e construa uma fogueira de cozinha. Ele permitirá que você prepare refeições para seus seguidores. Poxa! Também é um esquema meio que de sobrevivência. Ah, por isso também é bem falado, bastante interessante. Colher frutas. Passarinho. Olha, até agora, muito legal, <risos> muito legal mesmo. Colete pedra. Coletar pedras. Isso aqui parece uma pedra. Uma pedra. Tem umas putas pedras ali. Construa uma fogueira. Deve ser aqui, né? O que da hora, hein? Vou colocar em qualquer lugar porque a gente não vai jogar muito mais do que isso por enquanto. Construir. Seus seguidores precisam comer. É a sua responsabilidade fornecer refeições para eles. Espera aí, vamos ler. A fome do seu cu pode ser vista no canto superior. Encontre mais comidas em cruzadas. Escolha rotas que passem em locais por coleta. Crie fazendas Cozinha uma refeição Vamos cozinhar uma refeição Essa foi fácil Agora devemos construir um santuário, mas antes precisamos de mais seguidores e mais ouro. Ambos podem ser encontrados nas cruzadas das terras da Antiga Fé. O nosso benfeitor comum, aquele que espera, foi capturado pelos quatro bispos da Antiga Fé. Eles protegem cada corrente que prende no reino do além. Nós conjuramos aberturas para o reino deles e a sua missão rastrear e executados para que eles fiquem livres. Agora vá! Mate Amdusia, retorna à terra antiga de ferro O coelho aqui está triturando as árvores esse, Vocês estão achando legal é esse jogo? O tema é meio sinistrão, mas... A hora Tome a porta, temos apenas... Seguidor credo, velho. Será, gente... Será que a demo vai até essa parte de pegar a Mduzi aí? Três Corações, Ah, Tava no tutorial, por isso que não tinha Corações. Machado Peçonhento. Projeto de Gosma Preto. Vamos lá vamos na base da... pera aí, posso pegar os dois? fervor é sua raiva ganha a bater inimigos beleza o louco cara, calma tava brincando É bruta. Tem um coraçãozinho aqui ainda bem. Porque... Ah, olha só. Aqui vale a pena derrubar as coisas. Quebrar. Muitos recursos. Quebrar tudo, né? coletando o mato. Mate a Mduzes. eu não estou muito conf... confiante que eu consigo derrotar a Mduzes. Claunec, louvado seja o cordeiro, catalisador de um grande poder libertado. Libertador prometido daquele que espera lá embaixo. Tá. Eu posso escolher a carta. Mais um coração? Aumenta a chance de aparecer bobos melhores. Mais coração, né? Suas cartas foram sacadas, o caminho está à frente. É legal. Estava achando, que... estava achando que o coração era permanente, mas não é não. da hora, hein? Vamos continuar. A coisa não vai bem, viu? <risos> vou pegar a mão ainda. O que está que acontecendo? Como pode? Você teve sua vida ceifada, Corneiro, como todos da sua espécie, mas você está aqui na balada. A coroa, poder dele, será? Mas ainda sou mais forte. Dê meia volta e corra, cordeirinho. Eu notei que ele também tem uma coroa ela, sei lá, o que, é que vocês botem são. é uma carta! Visão verdadeira, 10% de chance de causar acerto crítico muito bom! Isso tá com uma cara de chefe, não tá não! Ah, não tá não! Tem tudo isso a ser percorrido? Vamos pra loja, parece... Deve ser tipo uma área de inimigos e a loja... Que bonitinho. Macapá, quem dera é ter uma vida de sensações de coração em vez de pensamentos. Escolher... Que forma de seguidor. Escolher modelo. Comprar Ambrosia. No é polo, polo, <risos> Escolher modelo? Legal, agora a gente tem uma vaquinha. Pode transformar os nossos seguidores em outras coisas, né? mais que eu tenho que fazer? Sou obrigado a... Ah tá, entendi Ah, aqui a gente pode trocar... sei lá... Viu? Entendi, entendi Ali embaixo que tem recurso, aqui era uma loja aqui Deve ser uma área de combate Quebrando tudo, né? Coletar recursos se tiver. Tentar isolar os bichos. Ah, o coração é permanente, que é bom. Eu estou explorando bem, não sei quanto tempo se passou, mas não foi pouco. Tomei. Ah, que beleza. tigro de ativo, Tinha matei três com uma machadada só. vamos mais mato. Matinho. O fervor. A gente não está usando, né? as magias, se eu for usando também Eu sou meio. Eu meio viu? Duas coisas, empurra inimigos ao seu alcance para trás. Dispara um fogo perfurante pegar o fogo. Reciclar? Moeda Receba o dobro de saúde para nos se curar Excelente, excelente Vamos para chefe, né Provavelmente a gente vai tomar um umas... desacerto viu? Por que eu apertei outro botão? Coisa não vai bem, viu? Coisa não vai bem não. Só com isso que eu tenho de HP a gente não vai conseguir chegar no chefe. Ele fica machucadinho. Por favor, HP, o que, que é isso? navalha do traidor, menos dano, mas a velocidade é maior eu sabia de nada nada, nada, nada queria um coração é só quem está aqui, o nome das cartas 10% de chance de ganhar um coração quando ganha, mata o inimigo, revele o mapa Dá a chance de ganhar um coração já que a gente tá no fim, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente troca, recicla, é isso, moedinha. tudo, os túmulos uma beleza, meu coração Está com uma cara você foi bastante longe Cordeirinho, meus seguidores estão dispostos a fazer tudo por mim pode dizer o mesmo dos seus Andúcias, eu ofereço eu me ofereço para a causa, o grande líder destruiu a coroa vermelha Nossa, que da hora Uia, milagre Olha, ele virou Por favor, poupe-me Converta-me Da hora, hein <risos> Seguidor Olha, a gente pode escolher o recurso Madeira Pepita de ouro pedra né, pedra olha, um monte de ouro com isso acho que a gente conclui essa, essa arena é isso aqui afinal, bloqueado pelo que eu entendi gente tem que fazer quatro áreas assim né Que tá bom, né? Hereges derrotados. Vamos dar uma olhada. 48,9 minutos. Putz, bastante tempo, já deu uns 20 minutos. Acabou a demo. Eu achei bem legal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o um like, se inscreva no canal, dá um no dia nossos vídeos. A gente joga jogos indie como esse, Metroidvanias e recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!